Agora a gente entra, então, na definição de uma grandeza física nova, que é o trabalho que uma força exerce sobre um corpo. Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, isso vai estar ligado à energia, à energia que a gente chama de energia cinética do corpo. Tá? O que é a definição do trabalho de uma força? A definição do trabalho de uma força é dada por essa equação aqui, onde ds é um deslocamento infinitesimal e fs é a projeção da força sobre do vetor força sobre esse deslocamento infinitesimal que o corpo faz. Tá? É, uma coisa que é importante da gente, da gente parar para pensar é né, que o trabalho é definido com relação à componente da força na direção do movimento. Isso vai ter algumas uh, algumas implicações aí mais para frente. O que que o produto escalar nos dá? Ora, ele nos dá justamente o, se a gente fizer um produto escalar, né, do, do vetor força com o vetor deslocamento infinitesimal, porque lembra, né, deslocamento é um vetor. Então, um deslocamento infinitesimal também é um vetor. Se a gente fizer esse produto escalar a gente vai ter exatamente o quê? O quanto do vetor força se encontra na direção do movimento. Então, eu posso né, reescrever o meu produto, a minha, a minha definição de trabalho, de uma maneira uh, matematicamente parecida, né? mas uh, agora levando em conta a natureza vetorial, tanto da força quanto do deslocamento, como produto escalar do vetor força, pelo vetor deslocamento infinitesimal. Tá? E uma coisa importante para a gente se dar conta, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, aí consigo, né? Uma coisa importante para a gente se dar conta é que, apesar de eu definir o meu trabalho por grandezas vetoriais, o trabalho é uma grandeza escalar, não tem direção nem sentido. No máximo, ele vai ter sinal, porque lembra, né? O produto vetorial tem sinal. Por que, que ele tem sinal? Se eu pegar agora e escrever o meu produto escalar como né, módulo, da, módulo do vetor força, módulo do vetor deslocamento vezes o cosseno do ângulo que o vetor força faz com o vetor deslocamento, eu posso, né, é, eu vejo que... O cosseno de teta vai depender do ângulo entre força e deslocamento. Ah, mas então eu posso ter uma força que não esteja exatamente paralela ao deslocamento? Pode, facilmente. Né? Pensa quando você está levando seu cachorrinho para passear, quem tem cachorro, quem gosta de cachorro, né? e leva o cachorro para passear na rua. O que, que você faz? Você vai puxar a correia do, do, do cachorro, que vai estar tá na diagonal, e toda vez que você puxar a correia do cachorro você está aplicando uma força ao longo da correia para onde que o cachorro vai se deslocar vai se deslocar né na horizontal claro se você não der um puxão muito grande na correia que não faça o bicho sair voando do chão ok quem que é F módulo de F cosseno de teta ora é justamente a componente da força na direção do vetor deslocamento, tá? então nota que quando eu falo em componente do vetor força né, é a componente escalar, a projeção, né, levando em conta o sinal da, da, da projeção do vetor força sobre o vetor deslocamento e se a gente olhar as duas, as duas definições parece que elas são diferentes mas não são. Né? Se eu pegar a primeira definição e a segunda definição, esse cara daqui nada mais é do que esse termo aqui na, na, na segunda definição. Tá? E esse, essa, essa expressão aqui toda, o integrando, é justamente o quê? F escalar ds. Tá? Tem alguns detalhes aí que a gente tem que tomar cuidado. O primeiro é que o sinal do trabalho é definido pelos sinais uh, das componentes escalares né, na primeira definição. Então, a gente vai sempre tomar ds, por exemplo, ds positivo, e ver o sinal, o sinal da, da, da, componente de, da, da componente escalar de força em relação a esse cara aqui. Né? Se eles estiverem apontando as duas componentes para o mesmo lado, Quer dizer, que esse, quer dizer que o produto desses dois aqui vai ser positivo. Né? Se, elas tiverem, se eles estiverem apontando para lados opostos, o produto desses dois vetores vai ser, vai ser diferente, porque um vai ter sinal positivo o outro vai ter né, sinal negativo. Na segunda definição, tanto o módulo de f quanto o módulo de ds são números positivos. Quem é que dá o sinal do trabalho? É o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Se lembra, né? dependendo do valor do ângulo, se ele, for, se ele tiver entre 0 e 90, o cosseno vai ser positivo. Se ele tiver entre 90 e 180, cosseno, e 270, perdão, o cosseno vai ser negativo. E se, ele, se, se o ângulo tiver entre 270 e 360 graus, o cosseno é de novo positivo. Tá? Elas parecem definições diferentes, mas são totalmente coerentes uh, entre si no final das contas. Tá? E agora vamos pegar as duas componentes aqui e ilustrar com um exemplo Para a gente entender mais ou menos o que está sendo dito até agora né? Imagina que eu tenho uma caixa e eu aplico uma força sobre ela okay? Uma força F Posso, por exemplo, né, pensar que eu não tenho uma caixa Mas eu tenho uma mala sem roda, por exemplo E eu tenho uma correia que eu estou puxando essa mala para cá okay? Mas sem levantá-la do chão para onde que essa mala vai se deslocar? Em princípio, ela vai, o deslocamento dela, aplicando essa força para cá, né, o deslocamento que ela vai sofrer está apontando para o um lado que está aí na tela. Okay? É, como é que eu defino? Como é que eu vejo se o trabalho é positivo ou negativo? Pego o vetor força, coloco o meu vetor de deslocamento infinitesimal. Vejo qual é o ângulo que os dois vetores fazem entre si. Ah, é um ângulo menor do que 90 graus ou até 90 graus, então o meu cosseno de θ é positivo e, portanto, o meu trabalho que a força realizou sobre o corpo é positivo. Né? E aí eu posso né, simplesmente usar aqui, Fs é módulo de F cosseno de θ e usar essa definição aqui se eu quiser. E esse cara, daí, então, essa componente, de, de, de, essa componente F na direção do, do vetor DS, né? ela, ela, tem, ela é positiva. Por outro lado, se eu pegar minha força e aplicar para o outro lado, e o deslocamento, né? imagina que eu tenho um, a minha mala, alguém empurrou a minha mala e eu estou aplicando uma força e leva um tempo para a mala, mala conseguir parar. Então, ela vai continuar se deslocando, se deslocando para o lado que ela estava, mas vai diminuir a velocidade dela. Agora, se eu pegar o vetor força e o vetor deslocamento, eu vejo que esses dois vetores fazem um ângulo entre si, que é aqui, no caso, maior do que 90 graus. Portanto, o cosseno de θ é negativo e o trabalho é negativo. Por quê? Porque a componente da força na direção do vetor deslocamento FS é escrito como Fs o módulo de, de, da, do vetor força vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é um, um número menor do que zero. Okay? Então a gente viu o que, que é o trabalho de uma força, e no próximo vídeo a gente vai ver o que, que é a energia de um corpo e como que o trabalho, né, o que, que é energia, na verdade, a energia cinética de um corpo, e como que o trabalho está relacionado à energia cinética de um corpo.